Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de Arduino Básico com Blocks Hoje nós estamos na aula 4, em que eu vou falar para vocês sobre botões de pressão ou push buttons, também conhecidos como microbotões e também sobre leitura digital de portas do Arduino Ok, vamos começar? Então, queria apresentar para vocês o push button né? Push button deixa eu mostrar aqui mais de perto, ele é um pequeno, bem pequeno, micro botão que é utilizado em nossas montagens eletrônicas, né? ele funciona da seguinte maneira quando você aperta aquela parte pretinha ali em cima, né, a parte aqui do botão ele faz o contato entre as portas dele, então a porta 1 e 2 já são conectadas aqui em cima Porta 3 e 4 já são conectados embaixo E quando você aperta o botãozinho Ele faz a conexão entre todas as 4 né? Então a 1 e 2 Se conectam com a 3 e 4 Então é um botãozinho duplo Então agora Presta atenção aqui no jeito certo de colocar O push button na protoboard Então aqui eu coloquei Ele com os pinos 1 e 3 Do lado de cá, 1 e 2 do lado de cá E 3 e 4 do lado de cá, então ele já ele conecta quando você aperta os pinos que estão aqui do lado esquerdo com os pinos que estão do lado direito. Se você fizer desse jeito aqui, primeiro que você não vai saber se é o é, lado é esquerdo e o lado é direito. Você pode colocar ele de lado também. Né? E, você já tem os pinos aqui conectados, né, desse lado e desse lado só sobra um pino aqui desse lado e um pino desse lado para você fazer o teu circuito. Então aqui você tem quatro aqui mais quatro aqui, são oito do lado esquerdo e mais oito do lado direito para você conectar o teu é, push button. Então, temos aqui um circuito bastante simples, né, em que eu tenho o um resistor, um LED e o push button em série. Então, o que acontece? Quando o push button não está apertado, né, não há passagem de corrente e, portanto, o LED não acende. E quando você pressiona o push button e faz o contato aqui, observe a passagem de corrente e daí o LED acende. Ok? Então, revisando então a conexão interna dos pinos, né, para a gente fazer essa montagem no nosso Tinkercad Circuits. Então, 1 um e 2 conectam. E o 3 e 4 também conectam, e a hora que você aperta o botão, eles se conectam todos entre si. Então, quando você põe o push button ali na parte de baixo, ali na parte intermediária entre os pinos de cima e os de baixo, você vai conectar os da esquerda com os da direita. Então, tem aqui o meu LED, né? A alimentação 5 volts, liga na perna positiva do LED, aí o negativo liga no resistor e o outro lado do resistor liga, né, num dos lados do push button. E está aqui então o meu circuito, A hora que eu apertar o botão, né, esse circuito vai acender o LED. Ok, pessoal? Então vamos ver isso aqui agora funcionando lá no Tinkercad. Então, deixa eu abrir aqui a janela. Então temos aqui o nosso circuito do Tinkercad, a aula 4, né, do botão. E eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Né? Observe, eu tenho aqui o LED ligado no pino 13, né, como a gente já viu nas aulas anteriores. E eu tenho aqui o botão ligado entre os 5V e o 0V em série com o resistor, tá vendo? Então, quando eu apertar o botão, esse pino 2 aqui que está conectado aqui no resistor, ele vai estar tá conectado no 5V. E quando eu soltar o botão, o pino 2 vai estar tá conectado no 0 aqui no ground, né, através desse resistor, tá? Então vou é, executar a simulação aqui para a gente ver o que, que esse circuito está fazendo né? Então o que acontece? A hora que eu é, aperto o meu botão aqui né, Ele vai acender o LED, está vendo lá? Ele coloca né, 5 volts aqui no pino 2 A hora que eu aperto o botão ele vai para 5 volts E o LED acende Então vamos ver como que isso aqui funciona como é que eu fiz o código do Arduino, usando Blocks, para isso daqui funcionar Então, deixa eu dar um zoom aqui Então, esse código aqui, ele tem uma série de novidades, né? Vou dar um zoom um pouquinho melhor Então Nesse código aqui, eu estou utilizando uma variável chamada botão pressionado Essa variável eu crio aqui na seção variáveis do Blocks Então eu cliquei aqui em criar variável né, E daí eu dei um nome para a variável E essa variável é criada aqui e eu posso arrastá-la então para dentro aqui dos meus blocos Então, esse definir botão pressionado, ele também está aqui, né, ó, definir e daí eu puxei ele para cá e falei, definir botão pressionado, como? E o que, que eu fiz? Eu usei um dado de entrada aqui, um bloco de entrada, que é ler pino digital. Então eu puxei esse ler pino digital para cá e associei a porta 2. Então o que acontece? A variável botão pressionado vai ter o valor do pino digital 2. Esse valor então pode ser alto se estiver em 5 volts ou baixo se estiver em 0 volts. E daqui aqui tem uma outra novidade, está vendo aqui, ó eu coloquei a diretiva C, o bloco C, que está aqui no controlar. Lembra que a gente já tinha falado do aguardar? Então, esse bloco aqui, ó, é o C, ele testa alguma coisa. Então, aqui eu coloquei o C e eu coloquei um teste matemático, que é um teste de igualdade, tá vendo? Se o botão pressionado é igual a alto. E esse teste, ele está aqui nos no blocos de matemática. Está vendo aqui, ó, com as duas pontinhas, ele é um teste. Então, se o que está do lado esquerdo tem uma comparação com o lado direito então a comparação ela pode ser o igual pode ser o menor ou igual pode ser o diferente pode ser o maior ou maior ou igual né? menor menor ou igual igual diferente maior maior igual então eu estou comparando a variável botão pressionado com o valor alto quando que isso vai acontecer quando eu apertar o meu push button né? quando eu pressionar o push button então Aí se isso for verdade, né, então eu defino o pino 13 como alto, que a gente já viu, né, das aulas passadas que acende o LED e aguardo aqui um tempo. Aqui eu estou aguardando 100 milissegundos, que é um décimo de segundo. Né? Lembra que um milissegundo é um milésimo de segundo, então 100 milissegundos é um décimo de segundo. E daí eu apago o LED e repito, tá vendo? Então eu apago bem rapidamente E repito, se o botão continua pressionado Eu continuo com o LED aceso por mais 100 milissegundos Ok Então, vamos voltar Aqui na minha visão geral Para ver se a gente consegue é, Ver tudo isso funcionando Simultaneamente Vou puxar meu circuito aqui um pouquinho mais para cá Então, ao Executar aqui a minha simulação Então, o o push button não está pressionado, tem 0V aqui no pino 2, né? está no nível baixo, então não acende o LED. A hora que eu aperto aqui o push button, ele vai para 5V no pino 2 e, portanto, o meu programa coloca lá nível alto, 5V no pino 13 e faz o LED acender. Ok, pessoal? Então, essa daí foi a nossa aula de push button. Espero que vocês tenham gostado. Só tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte: é até agora a gente só falou do simulador, né? Mas eu trouxe aqui esse nosso circuito para mostrar para vocês, né? Só para dar um gostinho. Então eu trouxe aqui o Arduino Uno, tá vendo? É. O Arduino Uno ligado aqui na protoboard. Né? Temos aqui o LED, temos aqui o resistor e ao apertar o botão, tá vem lá, o LED acende. Então, isso daí é só para dar um gostinho das próximas atividades que a gente vai ter nesse curso, né? que vão nos levar a aprender a programar aquela plaquinha ali e fazer tudo isso na realidade. Tá ok? Então, obrigado pela atenção por enquanto e até a próxima.